Olá, aqui é o Amarildo, espero que você esteja bem. Hoje venho falar para você do Advance Car. Afinal, o que é Advance Card? Advance Car é um cartão de multibenefício, uma plataforma de multibenefícios. E hoje venho falar de um benefício, que são os planos. Nós temos os pl o plano individual e o familiar. Por que, que nós temos esses, essas duas formas? Porque uma pessoa sozinha, ela fala, não, eu não necessito do plano familiar. Então, nós temos o plano individual, aonde você também vai gozar de todos os benefícios. Você quer saber mais sobre os outros benefícios? Entre no link ou entre em contato comigo. Sucesso e obrigado.